Não. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Bom, minha gente vou postar esse tempo todo sem vídeo. Eu meio que tava uns probleminhas, mas agora eu já resolvi. Pra compensar esse tempo todo que eu fiquei sem, sem vídeo, sem postar vídeo, eu vou compensar vocês com um vídeo por semana. Se eu conseguir, por... até, até se eu conseguir, eu vou postar um vídeo por semana. Bom, mas vamos logo pra história sem enrolação. Vou contar pra vocês o dia que eu quase fui pra diretoria por causa de uma traquinagem de um amigo meu. Sim, às vezes amigos nos chutem demais. <risos> Tá, vamos pro vídeo, sem muita enrolação Teve um certo dia Eu tava no ano de 2017 Eu não sei, 2012 eu não me lembro muito bem, mas eu tinha mais ou menos 16 anos na época Eu mesmo. cheguei e, e fui sentar na minha cadeira. Aí eu vi que meus amigos estavam meio de papinho De risadinha pro meu lado Tipo, não querendo me encrencar nem nada disso Meio que eles estavam querendo, como posso dizer, mais brincadeirinhas, ainda saudáveis. Bem, e depois que eu fui conversar com ele, ele me disse exatamente assim. Ei, o plano é o seguinte. Quando for na hora da saída, a gente vai pro parquinho aqui do lado, pega a pedra e tá no final da escola. Quem fizer isso mais cinco vezes vai ganhar um lápis. <risos> Realmente foi assim. Foi um lápis ou um brinquedo, não me lembro muito bem. Bom, a gente ficou uns 15 minutos planejando... Que diabo de barulho foi isso? A gente foi, ficou uns 15 minutos planejando. Aí bateu a campa. Quando bateu a campa, a gente saiu correndo pra lá. Aí bem que o pessoal tava olhando de longe pra brincar com a gente. Vocês não queriam brincar. Bem, aí quando deu uns meio-dia, a gente pegou pedra e começou a atacar. Mas nós atacamos um monte. Aí veio a diretora uma vez, nós saímos correndo e ficamos espiando do lado. Aí fizemos isso de novo e ela apareceu de novo. E na última vez, a gente tava atacando. Eu peguei uma pedrona e tá ataquei. O meu amigo... Gustavo, que planejou o plano, pegou outra pedrona e tacou. E o irmão do Gustavo, o Lucas, pegou duas pedrões e tacou. E isso daí fez um barulho que só Deus sabe, DESTROVE. E lá vem a diretora com um pedaço de pau correndo atrás da gente. eu juro, não é brincadeira nem zoeira. Ela veio atrás de gente com um pedaço de pau. E depois nós saímos correndo e eu fui o único que ficou por trás. Porque eu tinha asma, então eu corria bem mais lento. E o diálogo da conversa foi exatamente assim. Corre que lá vem a bruxa da diretora. Que Deus, deu, deu, deu, deu, deu Corre, corre, Chama a macumbeira tá vindo aí, corre, corre, corre. E no meio do caminho a gente achou um ovo podre que quando o meu amigo Lucas foi pegar, ele espocou. Não, espocou mesmo, espirrou para tudo controlado é sei lá, podridão. E depois que a gente tava passando, a gente viu um cara tocando piano e um tocando violão. A gente ficou lá um tempão até que a diretora foi ver. A gente ainda tava lá, a gente teve que sair correndo de novo. E cada um foi pra sua casa. Bom, essa história foi bem na curtinha, mas eu acho que deu pra aproveitar um pouquinho.